vamos ver como instala o Wavlite o Light é um aplicativo do celular que usa a tecnologia VoIP que é Voice sobre IP vamos ver como é que instala primeiramente a gente vai em Play Store aqui em pesquisar a gente coloca o Wave Light app tá ok é o primeiro da lista aqui, a gente clica em instalar pronto, depois que terminar o download vamos abri-lo para podermos configurar, então ele per pergunta se quer que esse aplicativo acesse suas fotos e grave vídeo permitir quer que grave áudio, permitir, permite que o, esse app acesse fotos, mídia e arquivo do seu dispositivo, permitir, permitir, pronto. Você vai em GoTo Settings, permitir a sobreposição de outro aplicativo, e vai abrir o WebLite já instalado. Neste caso, está aqui na tela inicial do meu celular. Vamos ver como instala o Wave Lite no iPhone. É simples, vai em App Store. Aqui embaixo na lupa tem busca. Buscar. A gente vai colocar o nome aqui. Wave Lite. Pronto, já apareceu. Esse primeiro aqui. Então vamos clicar aqui em baixar. ele vai descarregar depois vamos em abrir pronto ele já está instalado porém você tem que dar permissão a ele tá aí no caso ele deseja ter acesso aos seus contatos dá ok tá ok permitir enviar notificação também permitir pronto a partir deste momento ele está instalado agora a gente vai configurar tá certo é eu vou passar para vocês os detalhes da conta de como configurar. Tá certo? Os detalhes da conta como o servidor, como a senha. Pronto. Agora chegou a fase de configurá-lo, tá certo? Eu vou clicar nele aqui. Eu vou em Configs. Eu vou em Configs. Eu vou configurar a conta, configurações de contas eu vou clicar no mais eu vou clicar, vou criar uma conta CIP a conta sip pronto, o nome da conta eu vou colocar saúde network, dei ok o servidor, o servidor é o Voip, aqui ID do usuário. Essas informações eu vou passar para vocês. 470 4 2, -2 -3 4. OK. A identificação também é a mesma. 470 4, 2, 3, 4 deu, pronto. A partir desse momento, a gente vai fazer um, um, um teste aqui. Só clicar em mais e aí ele vai tentar conectar. Observe que demorou um pouquinho e depois ele ficou verde. Tá certo. Então, ele já está com esse dispositivo com o aplicativo funcionando. Eu vou retornar. É, vou retornar. E vou fazer uma ligação para testar. Tá vendo embaixo? Aqui tem teclados. Vou fazer uma ligação para teste. É, 9998. pronto não sei se vocês estão ouvindo mas já está chamando outro telefone tá ok então é isso pessoal muito obrigado e vamos em frente